A bunda gigante! Ah, é, é, é. Mano, tu <música> <Peguei, mano. música> é gay? Tu é gay, mano? Tu Não é uma bunda. Que será esse bundão? <susuranga> ah, então ele é? É. Ó, oh, vai tomar no teu cu, hein, maluco? Vai tomar no teu cu, hein, filha da puta. <risos>